Alô pessoal, parte 6 do nosso capítulo de vetores. Nesse vídeo a gente fala de produto escalar de vetores. E com vetores a gente aprendeu a fazer soma e subtração. Só que a gente também pode, a exemplo do que a gente faz com escalares, que são, né, para lembrar, números que, não expressam, que expressam grandezas, que não necessitam nem de direção nem de sentido, a gente pode fazer também o produto de dois vetores. Só que produto de dois vetores é um pouco diferente do produto com escalares. Aliás, a gente tem dois produtos, uh, pelo menos, né, que a gente pode fazer e que vão ser bastante úteis para o nosso curso de física, tá? que são o produto escalar e o produto vetorial. Esse vídeo, a gente, nesse vídeo, a gente trata de produto escalar. No próximo a gente vai tratar de produto vetorial. O produto escalar tem duas expressões que a gente pode usar para escrever esse produto. Tá? Uma delas é, se a gente tomar dois vetores, né, um vetor A e um vetor B, que aqui eu estou colocando em três dimensões, mas pode ser em duas também, tá? a gente pode escrever o produto escalar de vetores como a escalar b. Então esse pontinho aqui no meio é o que indica que eu estou fazendo um produto escalar é, desses dois vetores. E a primeira maneira que a gente pode escrever é produto escalar de a e b é módulo do vetor a vezes o módulo do vetor b vezes o cosseno do ângulo que os vetores fazem um com o outro. Para lembrar, o produto Produto não, perdão. Né? O módulo de, de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes cartesianas desse, desse vetor. Tá? E o ângulo entre dois vetores, para a gente, pra ver, pra gente visualizar, é muito simples. Né? Pega dois vetores A e B, quaisquer. Para visualizar direitinho o ângulo que eles fazem entre eles. Eu posso transladar os meus vetores no espaço de qualquer maneira, desde que eu não mude a orientação e o sentido deles, né, eles vão continuar sendo o mesmo vetor. Pego esse vetor, o B aqui, por exemplo, desloco para ele estar tá na cauda, com a cauda dele encostada com a cauda do vetor A, e o ângulo θ entre esses dois vetores é dado é, por essa linha aqui, né, Para essa curva que eu estou desenhando aqui. Tá? E essa maneira de escrever o produto escalar vai ser muito útil para a gente encontrar a segunda maneira de escrever esse produto escalar. Por quê? A gente pode aplicar aquela primeira expressão, em particular, para os vetores unitários. E aí a gente vai ver que isso vai ser muito útil para a gente. Tá? Vamos pegar dois vetores unitários. Por exemplo, o vetor, o vetor i, que. É o vetor unitário que fica ao longo do eixo x e o vetor j que fica ao longo do eixo, I, do eixo y, que a gente normalmente chama de y. Né? O ângulo esse, entre esses dois vetores é 90 graus. E a gente pode usar aquela primeira expressão para escrever o produto escalar entre, I, entre o vetor unitário i e o vetor unitário j. É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno de 90. Como o vetor I e o vetor J são unitários, eles têm módulo 1. Mas cosseno de 90 graus, que é o ângulo que I e J fazem entre si, é zero. Então eu tenho que I, vetor unitário I, vetor unitário J é zero. E isso vai acontecer para, todos os, outros, para, para, para os produtos escalares entre todos os versores entre si como o vetor I o e vetor, o vetor unitário I, vetor unitário J fazem 90 graus entre si, o vetor I e o vetor K, unitário K, também fazem 90 graus entre si, e o vetor unitário J e vetor unitário K também fazem 90 graus entre si. E aí a gente tira que o produto escalar de unitário I, unitário J é igual ao, ao produto escalar de unitário I, unitário K, que é igual ao produto escalar de unitário J, unitário K, que é zero. Nota que I escalar J, também é igual a J escalar I. Por quê? Porque nessa expressão aqui do produto escalar, não importa a ordem, a ordem que eu coloco os módulos dos vetores unitários. Tá? Então, I escalar J é igual a J escalar I, e os dois fazem 90 graus entre si. Tá? Essa... Esse resultado vai ser bastante útil agora quando a gente escrever o produto escalar da segunda maneira possível. O produto escalar de A com B, os dois vetores, é o vetor escrito nas componentes escalar o outro vetor escrito nas componentes cartesianas. E agora, a gente olha para essa expressão e o que, que faz? Senta e chora? Não. A gente tem um produto de duas somas, a gente vai fazer então agora a distributiva para esses caras, Mas eu vou fazer só para o primeiro termo, porque aí vocês vão ver que fazer para os outros as outras componentes do, do, do vetor A, a distributiva do vetor A da, da componente y, da componente z do vetor k, vai me dar essencialmente o mesmo resultado. Então vou fazer a distributiva só para esse primeiro termo aqui que é AX na, é, multiplicando o vetor unitário I. O primeiro termo dessa minha distributiva é BX na direção I. Então agora eu vou fazer o produto escalar dessa componente aqui, que é um vetor, no fim das contas, com esse vetor aqui. Tá? E aí eu fico com AX vezes BX, unitário I vezes unitário I. Próximo termo, B, Y, J. De novo, produto escalar desse vetor com esse vetor. E aí eu tenho AX vezes B, Y, vezes unitário I escalar, unitário J. A mesma coisa para a componente Z do vetor B. E eu fico com AX vezes BZ mais I, Uh, unitário I, escalar K, unitário K. Nota que agora eu posso proceder a fazer AyBx, AyBy, AyBz e assim vai. Né? Simplesmente eu vou ter outros termos aqui na minha soma, mas que não vão importar para a gente agora, por quê? Porque eu olho para essas expressões e, e lembro, I, escalar I o ângulo que o vetor, o vetor unitário I faz com ele mesmo é zero, e cosseno de zero é 1. Um. Os outros termos, I escalar J e I escalar K, são produtos escalares de vetores que fazem 90 graus entre si, e, portanto, eles são zeros. Só, só, só vão sobreviver os termos do produto escalar de um versor por ele mesmo. Então aqui só vai sobreviver ax vezes bx somado com ay vezes by somado com az vezes bz. Tá? E se eu pegar as duas expressões ali e combinar, eu encontro facilmente o ângulo entre esses dois vetores, né? Basta eu pegar a primeira expressão que é módulo de módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno de θ, a segunda expressão que me diz que produto escalar de A com, com B é Axbx mais Ay, BY mais AZBZ, e isolo cosseno de teta na primeira, ficando com, com essa expressão aqui. Agora, no lugar dessa expressão aqui, dessa expressão de A escalar B, eu posso substituir essa no lugar. Tá? Então sabendo as componentes do vetor, as componentes x, y e z do vetor, eu posso calcular o produto escalar desse jeito aqui e vai me dar um número. Tá? Nota que isso aqui é um escalar vezes o outro, mais um escalar vezes o outro, mais um escalar vezes o outro. Vai me dar um escalar no final das contas. Esse cara aqui também vai me dar um escalar, só que eu não sei quem é cosseno de θ. Mas módulo de A e módulo de B eu sei calcular. Tá? Então, usando esses dois valores aqui, eu tenho uma, um valor para o do ângulo.